E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro. Seguimos nossa aventura aqui em Phantasy Star 4. Chegamos na Torre Ladeia. Vamos procurar o Rune, que ele é a nossa esperança para poder ganhar do Zio e da Dark Force. Ó, temos monstros das trevas aqui. Vamos meter bronca em cima deles. Ganhar um XPzinho, a gente está com um a menos. A tendência é o XP ser melhor. Dessa vez, vamos ter que começar a utilizar a rica como healer, né? Porque o Han não está mais entre nós. Não que ele tenha morrido, ele só não está mais no meio da gente mesmo. Então vamos dar uma explorada aqui pelas laterais. Antes de fazer tô... fazer o caminho central, quero ver se não tem itens ou alguma coisa do tipo escondido. Acho que não. Olha ali, rapaz, o central é bacana. Centauri é violentão. E forte, desgraçado. Tirou 44 do Chess. Vamos ver quanto que ele tem de vida. Ah, ele aguentou bastante. 320 de XP. É um bom XP. Vamos já usar a técnica da Rica. Res no Chess. Beleza, só quem apanhou até agora foi o Chess. Aqui é o meio do coisa. Tem uma escadinha bem no meio. <coughs> Show, temos... Caminhos a escolher. Esquerda ou direita? Vamos pela direita primeiro. Se achar item ou alguma coisa, é melhor pra gente. Eu Não quero achar o, o Rune logo de cara. Eu prefiro explorar o potencial de XP desse lugar. Aí, beleza. Levamos a duplinha de, de bandidinhos. Que a gente faz toda a volta aqui. Opa, aí tem. Vamos levar esse povo aqui. Esses aqui é aqueles que dropam uma espadinha, né? Eventualmente tem uns que dropam garras também para rica. O deban ele aumenta muito a defesa. Pelo menos a gente não toma dano nessa rodada. Aí já se foi o descobridor. De me pegou nível, muito bem. Ela não pega habilidades mágicas porque ela não tem, né? Ela é ela é uma android, uma cyborg, uma humanoide. Tá qual android 17, 18. Ó, vamos fazer o teste para ver se eu não estou errado. A Demi está com 78 de vida. Ó, oh, Rica pegou nível, muito bem. Confundir foi dominado. Beleza, vamos ver. Qual é que é essa habilidade Oh, a Demi já está com 92. O caminhar recupera a vida dos androides. Isso é, facilita muito a nossa vida, porque vai chegar uma hora do jogo que os bichos vão estar tá muito roubados. E só quem vai durar vivo é os androides. Isso é verdade. Muito O mestre da Demi, o Rain, me salvou. Porque se. Vamos porque ele morreu em batalha. Ele volta já com um de vida. Ele já revive com um de vida. E à medida que vai caminhando, vai se restabelecendo. De mate encontrado. A gente deu toda a volta, né? Tá. Então não tem problema essa caminhada que a gente fez, o item estava aqui A saída deve estar tá por aqui, beleza Temos uma escadinha ali, a Demi já está com a vida praticamente cheia Um bom é se eles direcionassem sempre para a Demi, né? Porque daí a gente dá uma voltinha, já recupera 255 de XP e 100 e poucas mesetas é bom, é uma quantidade boa Vamos subir na torre lá, tá está tomada pelo mal, né? O Rony já despachou a maioria daqui. Aqui não tem nenhuma passagem, beleza. Opa, aqui é só para pegar item, então devia ter um caminho lá na outra parte. Beleza, o Chester está quase morrendo. Podemos ficar desatentos. Beleza, vamos usar o g da Rica. Agora eu quero saber o que é aquela habilidade de confundir Orvalho Estrelado. Eu não sei para que serve esses itens, depois eu vou fazer uma pesquisa. Vamos ver, tem o um hard slash, corte aéreo. Confundir, vamos ver o que confundir faz. Ela só tem. Ah não, ela tem a faísca também. A faísca deve ser um raio para algum desses. A R êxtase deve ser para recuperar vida ou para reviver. Vamos testando. O Gris é pancada. Ah, o confundir é bom, rapaz. É o que ela se dispersa. O Faísca, era, acho que acredito que é eliminar. Ah, o Faísca é se ele fosse um robô, mas eu acho que ele é um monstro. Então não adianta muito. Então comando o Chess, ele vai usar o G-Rez na Rika, ela não morrer. A Rika vai usar um ataque. Acho que eu posso usar barreira. Eu tenho que recuperar. Vou usar uma barreirinha vamos dar uma brincada no que a gente tem disponível a barreira eu não entendi muito bem ela neutraliza alguma coisa nossa, 1,65 65 de dando meio crítico nas ideias já vamos usar o G-RES da RICA no CHESS de novo sempre o CHESS apanhando, né, coitado vamos dar aquela volta agora fazer toda aquela aquela volta no perímetro porque esse lado aqui é só só pra pegar item Amigo Chesa tá com o primeiro 40 de vida, provavelmente ia acabar morrendo Vamos lá, Rica. Faz a tua mágica É sempre do Chesa, coitado É o da frente, né? Ele que aguente Show, vamos descer Agora vamos fazer a, a volta Não precisa ser toda a volta, né? porque tem a passarela do meio ali, Vou fazer um ataquezinho direito vamos meter mais um macro, porque essa, essa turminha aqui ainda é tranquilo beleza, vamos subindo, vamos subindo, agora aqui ó, a gente faz um, corta um caminho que é aquele início, ó, onde a gente veio, provavelmente a saída é aqui por baixo. A gente fez a volta por cima. Ali embaixo deve ter mais escadinha. Vamos meter bom. Ó, o orvalho estrelado, pelo que deu pra ver, ele recupera 150 de vida de todo mundo. Então é um item coletivo. Curti. É bom a gente deixar ele guardadinho aqui. Vamos descer, agora a gente tem um caminho mais tranquilo aí, tranquilo não, né? o povo não para de azucar na gente, bora lá não esqueça aí pessoal, quem puder dar aquele joinha no vídeo, eu agradeço essa é a série, provavelmente que eu estou mais satisfatória de fazer no momento tem vários jogos clássicos uh, que eu estou trazendo aqui para o canal no RetroMobile mas daí é, é jogos eventuais, olha ali o Rony, achamos o Rony Rony, então você estava aqui no final das contas? você veio, tia, espantoso, você ter conseguido chegar com essas suas pernas curtas? Na hora de piada, eu imploro, nos dê sua ajuda. O que aconteceu? Ah, Elis, falta que Uma coisa dessas com você com Elis, não podemos, não sejamos precipitados. Assim que obtivermos o cajado psíquico, cajado psíquico, sim. Eu vim aqui pegá-lo, o cajado psíquico é a única arma que pode quebrar a barreira mágica de Zil. Beleza, tá no último andar. Ah, o Rune vai entrar pro time? Bora, let's go. Olha que o Rune tá tá aí para dar aquela força, vamos usar o macro, esse, essas Vespas gigantes são, não são tão tão adversários assim, o Rune na porrada tira pouco, o Rony é o cara do dos especial, o cara dos poderes mágicos, o Guri subiu de nível, muito bem, bora lá, o time agora, a party, né o time tá completo, temos os nossos cinco atacantes esse povo, agora temos que começar a cuidar a minha vida <risos> porque a Rica e o Tia estão começando a ficar fraquito e a Rica está começando a querer ficar sem poder mágico Vamos usar o de na Rica também só que não, a gente não vai precisar mesmo, é no na Demi se organiza sozinho ele é autossuficiente deixa eu dar uma, uma olhada aqui pro ladinho Aí, vamos catar esse louco. Show. Demi pegou nível. Muito bem, Demi. Vamos ver pelo ladinho tem algum item, alguma coisa escondida. É sempre bom ver. Ah, acho que não... Assombração. Eu acho que não tinha pego esse fantasminha ainda. Em dois, Ele vai dormindo, né? Ele fica... Ah, rapaz, olha aqui. Esse caduto é o pra vazar aqui da, da capoeira. Ah, tá, que surpresa, né? Essas Bora. Só vem, só vem. carinha aqui, esses sombra-noite, sombra, sei lá como é que é o nome desses bichos aí, eles já estão ficando manjados, tá daqui a pouco eles vão começar a trocar de cor, vão dar, vão dar um, mais trabalhinho pra gente. Eu não lembro se tem algum alguma, um enfrentamento, deve ter pra poder pegar o cajado, opa, tem uns pauzinhos ali, se só tem um caminho, então não tem muito o que escolher, todo mundo tá com a vida cheia, bora! O Rune só é, uma, é o, de todos é o que dá O golpe pega menos. Mas tá tranquilo. Ele ainda é da a cajadada final, literalmente. A gente precisa dele para poder usar o psiquiat. Que é o cajado psíquico. Ele que vai carcar com a. A barreira dos... ah meu Deus, o Gris tá com 13 de vida Eu tô brincando, brincando Passei despercebido A Demi morreu, mas não faz mal A Demi morreu... Ah, agora não tem problema O problema era esse Era o Gris O Gris não podia ter morrido A Demi se recuperou, viu Eu não tenho item Nem magia de, de, de Reviver ainda O Rony tem? Não, ele tem só pra sair também. O Chess tem. Hinas Rio, Cante, Se eu não me engano é Nassar o nome da, da técnica que revive. Cara, eu vou. Eu vou tentar e sem Grease. Aí DM tá vida cheia de novo. Técnica da Rica. Vamos lá. De res nela mesma e um reszinho no <risos> Beleza, vamos ver até onde a gente conseguir sem o grease. Pelo que eu vi, tem ali dois, dois baús. A gente sai e volta de novo. Agora o caminho tá mais curto, né? a gente já pegou todos os itens. Vamos levar esses mosquitinhos. O grease era uma pancada forte que ajudava. Aí, já se foi do esculador beleza Ah, droga. <risos> Não tem caminho pra cá. Vamos levar esses centavos. Ah, a Rika tá ficando quase sem poder mágico. De tantos os res nesse povo. O Rune, nossa, o Rony tá uma bangornada. Não é interessante que ele morra ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma serventia pro Chess. O Chess vai usar o Rinas. Corpos ficaram leves. Saímos da torre. E agora vamos usar a técnica... O Runi vai usar. O Ryuk. É a última cidade que a gente encontrou antes aqui. Vamos dar uma dormidinha. Já que marcamos território. 250 pila. Ah, que roubo. Beleza. Estamos recuperados e vivos. simbora de novo. Vamos ao veículo, né? Pra quem a gente tá aqui. Deu. Entramos é, de, de patrola, de Land Rover. Vamos patrolar esses caras aqui. E vai ser na pancada. O Deban ele aumenta a defesa. Não era bem o que a gente queria, mas tá bom. Não esqueça pessoal, quem puder deixar o joinha no vídeo, eu já agradeço. Deem aquela força, ajuda muito, muito, muito mesmo aqui no canal. Beleza, já se foi o disco voador. De 300 em 300 a gente vai vai fluindo as experiências. Agora a gente já sabe o caminho. Que é por baixo. A gente pode apanhar um pouquinho menos agora. Aí só vai. Esse deban, no final das contas, ele me ajuda, né? Eu ganho uma rodada sem apanhar. <risos> Boa. Todo mundo ainda tranquilo na questão de vida. Apesar que o chess... É sempre bom manter ele vivo. Aí, né? A Demi se auto-recupera-se a si mesma. Bora, mete bronca. Nem chegou no rune. Bora. Vamos descer aqui. O bom é que a gente precisa de umas duas, três lutinhas para recuperar o dinheiro da... <risos> da pousada. O resto é lucro. De pouquinho em pouquinho a gente vai catando. Agora eu já vi que aquela... É... Eita, eita, tô ficando todo <risos> Bora, vamos de macro. Esse macro facilita tanto a vida no RPG que vocês não têm noção. Aí, rapaziada. Mete, eu organizo todo mundo. Essa aqui é a vantagem. aí ah, é bom pegar uma experiência bom os tripador pelo menos vai ser ataque surpresa então a gente não vai apanhar logo de cara mete bronca tio rapaz tô pensando o quê aqui meu time é bravo Nossa, o nosso Roni está muito fraco né? <risos> O cara vai brincando, não dá, não dá bola. Vamos usar a técnica da Rica Gires no Runi. Aí o resto tá ok, né? Show de bola. Vamos descer e vamos fazer o caminho certo já. Pra não passar trabalho. Só tem um lado pra ir, né? Então, opa, nem perco meu tempo mais. Vou só. É. só vem, só vem. Opa, é para baixo, não é para cima? Lembrando aí pessoal, tem um canal que eu fiz aqui com recursos para vídeo, que é o Turbine Seus Vídeos. Vocês vão poder usar nele, opa, chegamos em algum lugar. Mantofrade, mantofrade deve ser algum item para o equipamento, para o Rune. Todo, todo tipo. Olha, aumento de poder de defesa, beleza. Em algum lugar deve ter uma escadinha que desce, para eu poder acessar aquelas duas... As duas caixas, os dois baús. Aqui. Aí, rapaz, pra cima deve ter aqueles baúzinhos. Aí, só vamos. Não vou dar chance pra vocês não, rapaziada. Pensando aqui. Só vem. Já se foi do escovador. Opa, pé pra cima. Aí, vamos ver o que eu, que, eu, que, que eu ia ganhar da graça. Como é que tá a vida de todo mundo? O, o Chaz acho que aguenta uma rodada. Não, não aguenta. Não, não, não, não matem o Chaz. Não matem o Chaz. Ah, beleza. <risos> Fiquei com medo de... Do Chaz ir pro saco. para atacar, é a rica, vai o g no Chess, apesar que o Chess ele pode usar um G-Hess na, na rica também, né, e é o g aqui no Chess, e o resto que ataque, e o Rune que usa um Fly Alley, vamos dar um reforço, né, vamos dar aquela força, só vai. É moleque, pensando o quê? Agora vamos no macro para facilitar o serviço. Apesar que é a Demi que ela tá aí, Tá apanhando um pouquinho. Ah, rever. Eu acho que é rever que revive. Quem é que aprendeu o rever? O Chess? A Rica, foi o Rumi. Foi o Rune. Revela, tenho quase certeza que é a técnica de reviver. Mil mesetas, ó, dá pra dormir quatro vezes. E o Orvalho <risos> está, eu estou preocupado com o dormir está lá nos hotelzinhos. Rica, rica da carinha, né? Usando o Chess. Mas a Demi vai recuperando. A Demi, é, os Androids em si, eles são uma... Nossa, um facilitador, porque a gente apanha tanto e eles se ajudam sozinho. A gente não precisa apanhar. Precisa apanhar para arrumar as coisas. Nós mesmos nos organizamos. A gente vai lá, recupera o Chess, recupera o Rune e a Demi vai. Só vai caminhando, caminhando e recuperando. Tá. Alguém, se alguém morrer não faz mal. Desde que não seja o Rune. Porque eu queria testar o Rever, mas eu não vou dar chance agora. Eu prefiro guardar o Rever do Rune pra, pra hora da treta violenta a gente desce aqui tem alguma coisa, caminho fechado. Então não é mais por... esse caminho de descer, não me adianta. Também não tem. Então tem alguma que é que sobe mais um pouco. Eu vou usar esse aerocorte e o confundir só para facilitar. Se fosse para dificultar eu não usava, né? Ah. Ó, porque são ataques que atacam em massa, né? Então facilita. Aí, o Rain já resolveu. Nossa, o ataque do, do Rune, o, tá, o Rain ainda tá muito roubado. Faz tempo que ele tá aí. Faz tempo que ele... Que esse ataquezinho não é atualizado. Desde aquela época, né? Quando o Rune tava com a gente, foi saiu. O nível dele é o mesmo. Só que ele já era forte pra, pro início do jogo, né? Essa assombração aqui, eu, não, eu acho que eu vou ter que dar uma... Uma peladinha. Primeiro, eu vou usar um Jirés em mim mesmo. O Rune. Vai usar um Fly L nesse aqui. Vamos ver o que, que vai dar. De um, em um Ah, apesar que ele tira pouca vida. Não é, não é que ele... Não é que os ataques sejam fracos. aqui é realmente só tira um de vida. Apesar que o Rune... O Rune é provalecido. Aí Demi pegou vida. A Rica e a... A Rika tá mais complicada. Essa escadinha tem cara de ser a última, então. Vamos deixar o time pronto. A Rika usou o g Res nela mesmo. A Demi vai caminhando. Usou o Res no Grease. E só vamos. Aí.. Esse manda uma bizoiada, né? Vai que tem uma caixinha escondida. Ah, tá que surpresa do Centauro, não, né? Ah, matou o Chess. Bom, hora de testar. A Rica vai atacar. A Demi vai atacar. O Guiz vai atacar. E o Rune ele vai reviver o Chess. Vamos ver se o Rever realmente revive. Aê, voltou o Chess. Agora o atacar um ataque e morre de novo. Ah, agora vai. Agora o Chess vai usar o Aero corte A Rika vai usar o G-Hess no Chess A Demi vai dar um tiro O Grizz vai dar uma pancada E o Huni vai usar o Fly L no que sobrar Beleza, o Huni agora nos garante a sobrevivência Show de bola, conseguimos fazer o teste que a gente queria usar a técnica da... A Rika tá ficando sem poder, né? Vamos usar... Bom, mas é ela que usa, não adianta. G no Grease. E era isso, só de uso. Alguma caixinha, alguma coisa, vamos... ou vamos reto. Opa! Então esse é o cajado psíquico. Agora nós podemos quebrar a barreira. Olha aí, o Rune usa o seu poder de apelão. E algum monstro vai vir pra cima do Psycho Wand. Ah, moleque. Só as ordens de Zil, eu vou levar o cajado psíquico. Você é subordinado de Zil, não é? Oh, que garoto burro que você é. Chaz, não deixa ele pegar o casado. Não precisa me dizer isso. Para de me dar ordens. Vamos lá, é hora de brigar. Ele está vindo. Ó, oh, esse aí é o Gilaguia. Eita pomba. Vamos lá. Corte Cruz corte duplo, vamos cortar, a Demi, vai usar o dela, o Gris, os ataques dele não adianta nada, né, vai atacar, o que a gente tem aqui, tem alguma, alguma coisa defensiva, alguma coisa que nos ajude, foi, vamos usar o Giuat primeiro, o que o Giuat nos oferece, 184. Bom, vamos lá. A rica não pode morrer. Então, o Chess vai usar já um. Cadê o. Um de mate nela? Para não, não gastar item, né? Duplo corte. A ah, A M. Vai usar a barreira para melhorar nossa defesa. O Gris vai meter bronca. Vamos ver o foi 184 tinha sido aquele, né? 44 só. Beleza. Ah, 120. Tá, vamos lá. <risos> Devo que melhorar isso aqui. O Chess ele tem que atacar. Eu preciso que ele ataque. A Rica. Vai usar o g nele Deban, Deban é, defe, é tef, defensivo também, né? Deixa eu ver se a Demi ela consegue usar algum um de mate no Chess O Gris vai atacar Vamos usar um Fly L pra ver Aí Deban, vamos aumentar essa defesa Afinal de contas, estamos jogando um RPG? Ora, bolas ah, maldição eu quis economizar, me dei mão. O é, a princípio, é o ataque mais efetivo que eu tenho. Então, eu vou usar mais um Deban. A Demi vai atacar. O Grizz vai atacar. E vamos reviver o Chess e torcer para não ser atacado na próxima rodada. Beleza, o poder de defesa está aumentado. Vamos lá. O Chess vai usar o corte duplo. A Rick vai usar mais um deban. A Demi. A Demi ela vai usar mais uma barreira. O Grizz vai usar o Dimat. Tem Dimat ainda? Um Dimat no Chess. E o Rune vai usar o Jiwachi, que a princípio foi o ataque mais efetivo dele até agora. Beleza, Ó, 179, Barreira, Show de bola, vamos pro ataque agora, vamos para violência. Tiaza manter o corte cruz, a Rika, a Rika vai meter um corte duplo. Ah, poder de cura, eu não sei o que é poder de cura dela, porque ela tem uma recuperação que é o dela, e esse poder de cura eu não sei o que, que faz. Eu vou usar o poder de cura pra ver. Vai que ajuda. E o, o Grease vai meter bronca. E o Giuate. do Rune, beleza. A tendência agora é diminuir o nosso dano. Temos muitas barreiras. Ah, beleza. O poder de cura aumenta geral. Um pouquinho, né? É um mini res. Já ajuda. O corte cruz é meu último. O duplo corte ainda tenho. Esse aqui, a Demi vai ter que atacar. O Grizz vai meter bronca e vamos de watch Se eu ver que o dano tá baixo, a gente dá uma atualizada nas barreiras. Ah, Demi! O, os androids eles funcionam na base de kits de reparo. Eu não tenho nenhum kit de reparo, se não me falha a memória. Orvalho, orvalho, manto... Faca, garra, lê. bom Vou pegar a land rover e tocar na cara dele. Espada de mate, faca, não. O Chess ele não tem mais. Tem que fazer. O Gitu. Eu não sei que ataque é o Gitu. O Grease. O Grease. E agora? O Grease vai usar. Não vou gastar de mate nele. Né? Vai atacar. E O Grease for pro saco, paciência. Aí, levamos. Muito bem. 2.500 de experiência. 1.224 mesetas. Chess subiu de nível. Rika subiu de nível. Aprendeu técnica. Grease subiu de nível. Demi se recuperou. Beleza. Conseguimos o cajado psíquico. Nós conseguimos. Então, enquanto estivermos cajado, não há razão para ter medo de Zil. Vocês dois têm algo errado? Rika, você também. Une o que está acontecendo Chaz não? nós temos que voltar para a imediatamente, o que? vamos, mexa-se daí eles provavelmente vão usar os poderzinho e vamos ver as condições da Alice se agravou pobre Alice foi amaldiçoada pelo Zil e a Dark Force, Você não pode fazer nada com seus poderes, a onda negra não é um produto apenas de Zil ela contém poder ainda maligno não se preocupe Chaz honey estou aqui bem aqui Rune por favor ah, tá pedindo para Rune cuidar do Chess né o Chess foi o discípulo favorito né o, praticamente um filho da Alice não reparem barulhos externos tá pessoal como eu estou na escola tá agonizada tá aloprante agora e a Alice infelizmente se foi é uma triste um triste legado da Alice nos Fantasy Stars a Alice morre devido àquele confronto com o Zil agora tem todo aquele evento do funeral que ela é uma heroína né a despedida a dor do Chess Rune e os demais daí vão se juntar ao Chess para enfrentar o Zil antes disso alguns momentos de reflexão né essa essas tirinhas essas legendas foi uma sacada brilhante de quem fez o jogo, e ficou lindo cara, é muito legal acompanhar. a Ellie, Ele brincando que a eles lutava por dinheiro, mas não, a eles tinha fundamentos, tinha honra, né? A Rica, que na verdade está conhecendo o mundo, tá conhecendo o mundo ao lado do Chess. Tá aprendendo e vendo as coisas que ela já conhecia por meio de estudos, mas a vida real é muito mais interessante. E ela está feliz, chorando de felicidade, e o chess Um aquece o coração do outro, literalmente. Temos o início de um, de um momento bonito entre os dois. E agora o grupo vai se preparar para vingar a Alice. O Juan para a universidade, não é mais útil agora no time. A noiva do, do Han também vai embora. Aqui é o túmulo da Alice. Vamos dar uma última despedida. Vamos saindo no meio do mato <risos> e vamos salvar o jogo e nos despedir por aqui, certo? Na próxima vamos tretar com o Zil, invadir a barreira, usar o cajado psíquico para acabar com aquela barreira roubada e quebrar a cara do Zil e vingar a Elis, certo? Espero que vocês tenham curtido, muito obrigado por acompanhar até aqui pessoal, não deixem de se inscrever no canal e até a próxima.